Ora, ora, ora, Lula é recebido por protestos em Portugal. E é claro, lá o STF não pode mandar todo mundo para prisão por estarem apenas exercendo seu direito de protestar. Já que no Brasil, Lula não saiu na rua durante a campanha uma única vez. Mas podem ter certeza que seria exatamente assim. Agora, a gente precisa entender uma coisa. A corrupção... O coletivismo socialista não pertence somente ao Brasil. Portugal, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ucrânia, onde você for nesse mundo, teremos políticos que se importam somente em serem políticos, em estarem no poder, em usarem suas gravatas de mil reais, em seus hotéis de 22 mil reais a diária, em sua mansãozinha, seu sofá carésimo sua mesa de 200 mil reais, é a única coisa que esses caras se importam, então o mundo inteiro está despertando para a realidade, não é algo contra o nosso presidente Dilma, não, é contra todo um sistema que oprime o indivíduo que está lá só pagando impostos, enquanto esses caras usufruindo de tudo, então vamos ver... As principais vídeos lá de Portugal e as principais imagens. Então, primeiro, aqui no Brasil é proibido chamar ladrão de ladrão. Então não sou eu que estou fazendo isso, tá? É apenas estou noticiando aqui enquanto me permitem noticiar, enquanto não sair a PL da censura. Então, aqui estamos na Câmara dos Deputados, se não me engano, lá de Portugal. Está escrito assim: lugar de ladrão é na prisão. Oh. <risos> Fugiu do Brasil pra acontecer isso lá fora. Que ridículo, não é mesmo? Aí aqui vamos lá, o videozinho. Olha aqui. Tô protestando pesado, Ele Tá em choque, ó. Tá nem sorrindo. Tá nem sorrindo. Putz, bora, vim aqui pra receber protesto. Alexandre Moraes não vai prender vocês, não? Não vai prender vocês não. vergonha vergonha, pode ir pra onde for tá, né? vai ter lá gente protestando e não vem falar que fomos nós é né? os fake news, bolsonaristas não, o povo lá de Portugal sabe que você é de a cara, a cara de sem vergonha a cara de quem tem tenta que esconder o rosto né, dando risadinha ah, eu em esses caras todos, vamos dar prender todo mundo rindo. continua rindo ah, tá dá risada. Queremos ver sua risada. vai lá. Vergonha total, cara. Tem mais, tem mais. Aqui ali é dentro do parlamento, novamente. Não sou eu chamando Lula de ladrão, tá? Lula é a alma mais honesta do universo. Bom, hum, só que não é o que esse povo aqui tá concordando, não, cara. Acho que vocês vão ter que argumentar com ele. <risos> Chega de corrupção, chega de corrupção. É de abril. Peço, senhor presidente, peço. Olha, lá, o Lula tentou falar, nem conseguiu falar. Hum, vocês vão ver que a censura come aqui também, como come lá, cara. É o mesmo grupo safado. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de suportar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Ih! E... Tá bravinho, hein? Tá bravinho que seu amigo foi vaiado? Português, português, tá bravo, hein? Tá bravo, hein? Tá ah, bando de vergonha. Chega! Os políticos lá, feliz da vida. É isso aí, vamos cobrar mais impostos, vamos censurar todo mundo. Chega de insultos. Meu. Chega de degradarem as instituições. Meu. Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal. Ah, tá. É, é o, é o, eles estão colocando vergonha no povo de Portugal. Tá, tá, bom, careca. Vai catar coquinho, vai. Aí aqui, onde esse safado não pode gritar com as pessoas, vamos lá. Hum, mas o que é isso? Um São bolsonaristas assim, em Portugal? O que é isso? O povo está recebendo em Portugal. Esse é o apoio que ele está recebendo, olha isso. Nada. Vocês lembram do Bolsonaro ter vaiado em um único lugar que seja nesse mundo? Ao contrário, onde ele ia, ele era bem recebido pela população. Não é pela primeira vez Lula vai para as ruas, mas... Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. tem Eu não sou eu, tá? Alexandre de Moraes, não sou eu, tá? Não vim aprender não, tá bom? Tá bom? É o português, hein? Ih, rapaz! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula! lugar na prisão! Ih, temos mais embarques, produção! Temos mais! Temos mais! Tando vergonha pro povo português! Pro povo português! Que chorou na verdade! Eu não, eu com a... Vai à Dom de vai lá, quero ver. Não é bem-vindo em Portugal, disse ele. É o um povo de cedo, eu sou eu, tá? Vai, Pinto. É é hum, é Cristo, e um dia Fala que ele vai discursar lá no parlamento português, então vai lá. Esse é o partido de direita, ah, né? chega, chega, chega de corrupção, chega de coletivismo. Vamos lá embaixo, produção. Queremos embaixo. Isso aqui é a população. Lembro 2023, tá rapaziada? Mano, da picanha aí, mano. O pobre o favelado e comer picanha, é? Uhum, vai. Picanha! Não vai ter picanha! Não vai ter picanha! Willis, mandou teu. Ah, meu Deus do céu, não para, velho. Ventura, vai, vento! Ventura, vai, Ventura vai em frente! Ventura, Ventura vai em frente! Se fosse ideia, quem é Ventura? Mas não me chuto, velho. Beleza. Aqui tem um pouco mais de imagem. Ladrão, seu lugar é na prisão! Ladrão, seu lugar é na prisão! Ladrão! Tem um petista tão um safado que tá feliz com o Dilma lá em Portugal. Mas o que, que será? São bolsonaristas infiltrados? É o gabinete do ódio financiando os portugueses? Já sabe, né, mano? Sabe, né, mano? Lula, Ladeu, seu lugar é na ah, que feio. de vergonha, velho. Tudo débito. Que temos aqui. Bom, tropa, essas foram as principais imagens dos protestos contra o Dilma em Portugal, como vocês viram. Os políticos lá estão em choque porque essa moda pegar, se essa chama, essa flâmula de amarela pegar lá em Portugal, eles também estão ferrados. O povo, não importa em que lugar do mundo esteja, cansou de políticos que só cobram impostos e gastam tudo em caviar, ele cachaça de sei lá quantos milhares de reais. A gente cansou dessa turma toda, certo? E, por último, apoiem a nossa nona rifa do canal e concorra a mil reais no Pix, certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.